Então, pessoal, uma coisa que você pode fazer para decidir qual curso você quer fazer, se é, por exemplo, eu quero fazer ou matemática ou, ou literatura é, português. Você, basicamente, fa... eu aprendi com jesuítas isso, você vai anotando no papel é, os prós e os contras de modo racional. Coisas, coisas que você acha assim, ah, qual vai ganhar mais dinheiro, qual você acha que vai ganhar menos, qual precisa mais no mercado de trabalho, essas coisas assim, que são objetivas E na outra folha do papel, você anota o, o, o, as emoções que você tem quando você se pensa fazendo o português ou matemática. Eu sei que são coisas completamente distintas, mas eu acho que quando você está na dúvida, ainda mais quando você é, é novo, você tem essas dúvidas que são exatamente opostas mesmo. Então, você vai anotando os sentimentos e tenta ver qual é que você se sente mais alegre estando cursando. Né? Dentro, do, dentro dos seus objetivos racionais, é sempre bom você antes dar uma olhada no currículo, na faculdade que você quer prestar. Por exemplo, eu olhei o currículo de letras na, na da UFRJ e depois eu olhei o currículo de letras de matemática na UFRJ então assim, qual é o que racionalmente, se eu faço matemática, eu que já fiz física eu ia cortar muitas das disciplinas porém eu, eu ia perder muita coisa que é aquela coisa do da vivência de estar cursando o curso de matemática junto com os alunos de matemática isso ia ser um conto, então isso tudo você vai anotando no papel Entende? Agora, no curso de letras, qual ia ser os contras? Se eu, por exemplo, faço letras, como eu tenho que trabalhar, eu não ia poder fazer o curso é, é, tudo junto, igual a maioria dos alunos que, que, que são novos e não trabalham, e estariam cursando. Eu ia ter que fazer só metade das disciplinas. Entende? Isso ia ser um contra, que eu ia ficar atrasado em relação à minha turma. Mas aí, enfim, isso tudo você bota na, na conta do papel. E sempre anota os sentimentos do que você é, acha estando fazendo um curso ou estando fazendo outro curso. E aí aquela coisa, você se inscreve no Enem, se inscreve no Enem e, e tem um ano para pensar.